Nós vivemos num momento de alienação, principalmente nos últimos 100 anos, nós fomos convencidos que o caminho da farmácia é mais interessante que o caminho da floresta. Claro que os remédios químicos, eles têm uma grande importância no mundo, porque eu, por exemplo, não consigo nem imaginar ir ao dentista fazer um procedimento sem anestesia, fazer uma cirurgia sem uma anestesia. Ou então está com uma dor muito forte e não tem um comprimido para tomar. Né? Então tem momentos da vida que realmente a gente precisa dos remédios. Agora usar eles sempre, para sempre, de uma forma exagerada, se automedicando, sem fazer consulta médica, isso está errado. E é comprovado cientificamente, através de pesquisas em universidades muito sérias, que 93% dos remédios no mundo são desnecessários. 93% dos remédios consumidos no mundo são desnecessários. A gente consome em excesso ou compra em excesso, ou, enfim, usa porque a amiga falou que é bom, ou usa porque alguém te recomendou, ou porque você foi no balcão da farmácia e pediu, e não porque você necessita tomar. Eu não sei, eu tive acesso a uma pesquisa esses dias, 52 bilhões por ano, que o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, poderia economizar se as pessoas tratassem né, dos seus problemas emocionais. Então, quer dizer que o SUS gasta muito dinheiro com problemas que poderiam ser resolvidos se as pessoas respirassem melhor, parassem para refletir né? e, e procurassem uma ajuda mais emocional, psicológica do que uma ajuda médica. Né? A gente se confunde muito nessa história, nessa balada, achando que tudo pode ser resolvido com remédio. Um remédio químico, um psicotrópico, um ansiolítico, um antidepressivo, ele não tem condições de alcançar o nível causal... De uma doença, de um transtorno psicológico, de um tran transtorno mental. Ele atinge o nosso nível físico, nosso nível orgânico. Então, ah, tem pessoas que consomem lítio, tem pessoas que consomem benzodiazepínicos, tem pessoas que precisam de antidepressivo, tem pessoas que precisam de uma ritalina, né? Para uh, transtorno de ansiedade ou de hiperatividade. Então, as pessoas que consomem esses remédios, elas têm uma falsa crença, né? Elas têm uma ilusão de que esses remédios vão resolver o problema. E eles até são importantes, são necessários em casos que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, em casos que uma mãe desesperada está pensando em tirar a vida dos filhos, né? Então, tem casos assim que a pessoa está muito surtada e que realmente ela precisa tomar esses remédios até que alguma coisa seja feita para ela recuperar a sanidade dela. Mas o que acontece é que não, não são essas pessoas que estão consumindo esses remédios, mas pessoas que, ah, é por uma simples briga com o namorado, vai lá e toma um monte de rivotril. Ah, discutiu com alguém, vai lá e toma um monte de antidepressivo, ou toma diazepam, ou toma algum remédio para anular a percepção de realidade dela. né? E aí causa danos irreversíveis no cérebro. Então a gente está vendo uma sociedade de pessoas, né, de jovens, que não estão sendo educados para ter força, né? que são pessoas fracas e que por qualquer coisinha, qualquer coisinha, vão lá recorrer aos remédios antidepressivos. Então eu acompanhei isso, eu estou no consultório de terapia holística desde 2002, né? há duas décadas já inteiras, e eu atendia muita criança, eu era especialista em atendimento infantil. Então 80% do meu público eram crianças. E o que, que a gente via? Eu, via? eu entrava em contato com a educação dessas crianças. E a gente viu uma educação protecionista, uma educação onde as crianças não podiam se frustrar, onde elas não podiam passar por coisas ruins, onde os pais não permitiam que existisse uma frustração. E eu cresci nos anos 80. Eu lembro muito bem disso. E lembro tanto da minha educação quanto das crianças que nasciam naquela época. Ele era mais um na família. Ou seja, a família tem cinco pessoas, nasceu né? é uma criança naquela família chegou mais um ali certo? Ele não era o rei, o dono da casa, alguém assim que não podia se frustrar, que não podia passar um trabalho, que não, não podia cair um tombo, que parava a cidade inteira porque a criança pagou, caiu um tombo, entendeu? Então eu, eu acompanhei no consultório nos últimos 20 anos uma geração de crianças super protegidas, que muitas vezes não tinham anticorpos, de tanto que a mãe passava pano em tudo e limpava aquela criança desesperadamente. Aí qualquer gripe, a criança ficava muito mal, ela não tinha anticorpos, porque a mãe não deixava ela ter anticorpos. A mãe não deixava ela cair para aprender a levantar. A mãe não deixava ela ter nenhum trabalhinho, nenhuma frustração. É, tudo que a criança queria, ela tinha disponível para ela. Então, a gente está criando uma geração de pessoas que não têm imunidade física, porque os pais não permitem que uma criança tenha anticorpos. A gente está criando uma geração de pessoas que não tem imunidade emocional, porque não existe mais frustração. Então gera uma uma geração de pessoas fracas, né? Fracas. A, a, a gente, eu lembro quando eu era criança e uma vez e outra, eu estava caminhando, pisava numa tábua, era um prego que entrava no pé. Estava brincando lá dentro de um rio, tomando banho de açude com as crianças. Claro que hoje isso não é possível, né, devido às grandes cidades. Mas eu sinto que a imunidade da minha geração era muito melhor do que a imunidade da geração de hoje, que é super protegida. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz que tempos difíceis né, geram pessoas fortes e tempos fáceis geram pessoas fracas. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente está fazendo com as nossas gerações, com as nossas crianças. E aí, alguns de vocês podem se chocar e perguntar, tá, Paty, mas tu quer que eu deixe meu filho ter um acidente? Tu quer que eu permita que o meu filho... Uh se quebre, se machuque? Não, não é isso. Claro que os pais vão proteger a criança, né? Mas é permitir que, de vez em quando, a criança tenha uma frustração para ela aprender a lidar com a frustração, para ela aprender a lidar que nem tudo vai acontecer do jeito que ela quer. Porque que adulto essa criança vai ser se ela não se frustrar, né? Então, a, a falta de imunidade que a gente tem hoje muitas vezes vem disso. E eu não estou falando só de imunidade física, imunidade contra vírus, eu estou falando de todo tipo de imunidade, porque a imunidade é construída uh, através das dificuldades. É nas dificuldades que a, que a gente enfrenta que o nosso corpo fabrica anticorpos, né? Então, se ele não tem uma oportunidade de fabricar anticorpos, você não vai ter defesa. Então, para você aprender a se defender, você precisa passar por situações adversas, por situações difíceis, né? E ainda bem que Deus é esperto, né? Eu sempre falo isso, ainda bem que Deus é inteligente, que Ele é perfeito e que Ele criou a natureza. Porque na natureza, a gente encontra um reino chamado reino vegetal. E esse reino, ele está totalmente compatibilizado com o momento que a gente vive hoje. E ele tem a energia que a gente precisa para repor tudo aquilo que a gente perde... Ao longo do dia, quando a gente discute com alguém, quando a gente briga com alguém, quando a gente sofre por alguma situação, quando a gente se desgasta energeticamente. Então o reino vegetal, ele tem o suplemento que a gente precisa para ter tratamento quando briga com o namorado, para ter tratamento quando você torce o pé, para ter tratamento quando você está com dor de estômago, para ter tratamento quando você engoliu o sapo e não está conseguindo comunicar o que você quer. Então no reino vegetal tem tudo, toda a cura que você precisa está no reino vegetal. Ele te traz consciência, ele te traz ideias, inspirações que fazem você ter atitude para melhorar, para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Por quê? Porque todo o ecossistema, quando tem uma falha, ele encontra a solução dentro dele mesmo. Então, todo o ecossistema na natureza, se ele tiver uma falha, ele mesmo vai se ajustar para corrigir aquela falha. Então, a partir do momento que eu sou um bicho do mato, porque o ser humano é um bicho do mato, e eu faço parte desse ecossistema, porque o mato seria o meu habitat natural. Né? Se hoje eu moro num prédio de concreto, esse não é o meu habitat natural, meu habitat é a floresta. É o mato. A partir do momento que eu faço parte disso, esse ecossistema tem que encontrar uma solução para mim, para o problema que eu estou enfrentando. E toda dor ou doença só existe porque o seu ecossistema interior está desequilibrado. E o corpo, ele consegue se ajustar e encontrar a própria cura, desde que você esteja conectado com a sua própria natureza. Então a gente precisa encontrar esse ponto de reconexão, a gente precisa encontrar essa volta para casa, essa volta para a floresta para encontrar a nossa cura e o nosso equilíbrio.